Olá pessoal, depois do tutorial de hoje, o seu live stream nunca mais será igual. Passa a ser em alta definição, usando software completamente gratuito, free e a borla. Passa a redundância, deixa rolar o intro. <SILENCIO> Sejam bem-vindos de volta ao tutorial de hoje, onde vou -lhe ensinar como usar OBS do início ao fim. Ou seja, como instalar, usar OBS para fazer livestream em qualquer plataforma, seja no Facebook, seja no YouTube, Instagram, usando OBS, Open Broadcaster Software. Mas, se ainda não é subscritor do meu canal, por favor, subscreva o canal, carrego no sino para não perder os próximos Próximos vídeos. Chega da conversa, vamos diretamente ao tutorial. Ok, para usar Open Broadcast Software, primeiramente precisamos partilhar o meu ecrã consigo para poder ver o que estou a fazer, ok? Deixa eu pôr a minha câmara aqui para cima e minimizá-la para o canto inferior aqui acho que estou de um bom tamanho como costumo dizer muito bem utilizar o software passo a passo não sai deste lado primeiramente abrimos uh, o Google Chrome pode ser qualquer outro browser Safari, Internet Explorer terá acesso a Open Broadcaster Software eu vou pesquisar pelo OBS Uh, download estou aqui uh, na página oficial deste software que é completamente gratuito free e à bola podemos utilizar porque não vou utilizar o Windows por isso a minha instalação será esta vou clicar aqui em instalar ok clicar em instalar deixa fechar essa janela e tenho aqui Escolho o sítio onde vou instalar. Posso pôr, por exemplo, a Download Folder, ok? Na pasta do download, ok? E clicar OK. Não vou guardar, eu já tenho a aplicação instalada. Só queria vos mostrar como fazer, ok? E é tão simples. Clica, salva e depois corre o programa para fazer a instalação, ok? Vou fazer de conta que já fez este passo. Já fez? Ótimo. Entretanto, vamos abrir. Eu tenho OBS aqui instalado. O que vou fazer, por exemplo, agora? Deixa eu fechar isto, ok? Vou desligar esta câmara aqui. Supomos que tenho já OBS instalado no ecrã. Como conseguem ver o meu ecrã. Vou abrir OBS. Ele vai perguntar-me se realmente quero abrir uh, outro. Porque já tenho um aberto. Vou dizer que sim. Pode abrir. Ok. Vamos aguardar. Temos um OBS completamente uh, ou seja, aberto. E eu vou limpar todos os scenes. Ou seja... Uh, Sinos é o okay. que? Sinos, ok. Vou explicar com calma aqui. Vou remover tudo que tenho, todos os sins e deixar apenas um. Vou tirar tudo também. E pumba! five source. Alright, era exatamente o que eu queria. Uh, ok, já abri novo OBS. Para fazer live stream o que basicamente precisamos é exatamente isto, ok? Estamos aqui, OBS funciona por cena e cena, dentro de cada cena podemos adicionar elementos. Ao abrir uma nova cena, por exemplo, vou abrir mais uma cena, vai-me dizer cena 2. Podemos criar várias cenas possíveis dentro da OBS, como é que podemos fazer isso? Por exemplo, dentro dentro desta cena. Para que possamos ser vistos, precisamos adicionar Video Capture Device. Vou clicar aqui e vou escolher Dizer ok, ou poder, uh, podia ter dado o nome ao vídeo que vou utilizar. Eu estou a utilizar a minha tela verde atrás para mudar o meu ecrã. Esta câmera que aparece aqui é a webcam do, do computador que estou a utilizar. Posso alterar para uma das câmaras que tenho uh, ligada ao computador. Neste caso, vou escolher o meu webcam Pro, recapitulando tudo. Ou seja, cada cena que nós criamos temos que ter todos os componentes que precisamos lá dentro mas podemos fazer isso podemos tornar isso mais simples criamos uma cena e dentro dessa cena adicionamos o um microfone adicionamos câmera adicionamos logo todos os outros gráficos que entendemos necessário e vamos copiar essa cena e multiplicá-la tantas e quantas vezes precisamos e dentro de cada uma retirar aquilo que não queremos este processo facilita a nossa vida torna o processo mais rápido ou seja, esta dinâmica torna o processo mais fácil e mais rápido imaginemos que eu tenho essa cena a segunda cena e quero acrescentar nela uma câmera vou aqui, adicionar e vou aqui, video capture Device. Dar o nome à câmera, posso chamar, uh, por exemplo, Canon, dependendo da sua câmera. E carregar OK. O sistema vai buscar essa câmera, que estiver ligada, se estiver ligada ao computador, vai buscar e... Pronto, adicionamos. Mas neste caso eu posso dizer Webcam, que é a câmera que eu tenho ligada neste momento para fazer o tutorial. Não vou duplicar a câmera, mas vou mostrar como fazer. Clico aqui, adicionar existente e carrego aqui. Automaticamente conseguem ver já a câmera. Vou retirar porque uh, está a duplicar É a mesma câmera conseguem ver aqui. E ali no canto superior esquerdo, não quero isso, ok. Vou, basta clicar com o botão de lado direito e remover, ok. Pergunta-nos: eu tiro feito e eu fico com a outra câmera. O mesmo processo fazemos também com o microfone. Vou aqui. Adiciono áudio Input Capture, carrego e eu já tenho um áudio, se não tivesse daria o um nome e vou buscar o áudio, ou seja, o microfone que tenho ligado ao computador e carregar OK. Neste caso já tenho um, vou clicar adicionar existente e carrego no micro e Carregar OK. Se carregar OK, vou ter mais um microfone ligado, que não é o pretendido. Ok? Cancelo. E assim sucessivamente fazemos com todos os outros gráficos que temos já ligados. Eu vou, por exemplo, adicionar a uh, Overlay. Podemos criar Overlay para tornar o nosso Live mais atrativo. Ou seja, vou... eu já tenho um gráfico, mas pronto. Só para demonstrar, vou adicionar uma imagem prego e vou dizer overlay, posso chamar overlay aqui ou digitar overlay e ir buscar ou adicionar como fiz com os outros componentes, tenho aqui o overlay e vou carregar ok se carregar ok, já conseguem ver aqui em cima, entretanto já temos esse espaço todo vamos fazer de conta neste momento já temos vídeo ou seja, temos a câmera temos microfone, temos gráfico temos fotografias, todos os outros gráficos, melhor dizendo, vamos conectar OBS com a plataforma onde queremos fazer live stream, ok? Vou fazer por exemplo, com o Facebook. Vou aqui ao setting, vou ao Stream e vou a uh, Get Stream Key. Se clicar aqui, porque já tenho conectado o Facebook, se clicar aqui automaticamente tenta uh, ligar ao Facebook abre-me uma nova página do Facebook a pedir para fazer a conexão, ok? Vou mostrar basicamente quando temos que fazer o ensaio, o teste, convém tornar o Facebook privado para ter a certeza que está tudo em ordem, em conformidade, para depois torná-lo público Antes de iniciar o live stream propriamente dito, faz um teste uma, duas vezes e tenta ver como tudo funciona, ok? Neste caso, eu vou clicar em criar live stream aqui no Facebook, clico aqui, automaticamente a Facebook dá-me essa possibilidade de escolher a chave aqui, uh, usar a chave de transmissão. Mas primeiramente o que eu estava a dizer é privar uh, o seu live stream e testar como funciona e ver o que é que precisa a acrescentar ou retirar, ok? Fazer todos os ajustes. Eu neste caso, em vez de estar público, quando tiver de ser mesmo live propriamente dito, torna-se público. Eu, neste caso, ponho privado para fazer apenas este tutorial. Dou um título a dizer tudo real, uh, posso escrever aqui, por exemplo, faz live com mais qualidade, por exemplo, ok? E depois tenho que voltar ao OBS, depois copiar a chave aqui Copio a chave, volto ao OBS e colo a chave aqui, ok? Vou fazer, vou adicionar tudo e fazer CTRL V. Tenho a chave ali e carrego aqui embaixo onde diz apply e OK. Já estou pronto para fazer live stream, ok? Entretanto, neste momento basta carregar aqui onde diz Estão a ver o meu rato? Start streaming. Carrego aqui e volto ao Facebook. Volto ao Facebook. Neste caso, já está a tentar ligar e já ligou. Mas preciso carregar aqui para autorizar o Facebook a iniciar o live. Carrego aqui e daqui a alguns segundos, porque tenho um delay ou um atraso de mais ou menos 7 segundos entre OBS com qualquer plataforma para chegar para iniciar o live stream. Como podem ver, já está estou live aqui, se tivesse se tivesse tornado o Facebook ou o Livestream público, já teria uh, número de visualização das pessoas ou algumas pessoas a, a iniciar a conversação ou a interação melhor dizendo com, comigo no live como a intenção não era fazer Livestream, é só para demonstrar como podem fazer diretamente de princípio ao ao Live, de uma forma mais criativa com, com mais elementos para tornar o seu Live com a melhor qualidade possível, como têm-me perguntado. Por isso resolvi fazer este tutorial hoje, mais longo do que normalmente tenho feito. Entretanto vou terminar Live aqui, carrego AND, aqui e depois volto ao OBS fazer o mesmo. Stop streaming, continuo a gravar o tutorial. Entretanto, meus caros amigos, espero ter ajudado com este tutorial. Se realmente gostar de, do tutorial, por favor, deixe me saber através do seu comentário, do seu like, partilha. Mas se ainda não é subscritor do meu canal, por favor, uh, subscreve o canal, uh, carrega no sino para não perder os próximos tutoriais. Até lá, deixo-vos os meus sinceros abraços. Até um próximo tutorial. Música